Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa a madrugada, feijão aqui na área. Bom, recebi uma mensagem hoje no Telegram do, esqueci o nome do brother, deixa eu dar uma olhada aqui no nome dele, ver se aparece aqui rapidinho pra gente, se não aparecer não tem problema, do Victor. O Vitor me perguntou o seguinte, se eu sabia alguma estratégia que eu pudesse indicar, enfim, alguma coisa pra pegar um ambas marcam. Que não usasse site de análise, é, fosse mais simples de pegar, porque ele, pelo que eu entendi, ele gosta bastante do ambas Marco. Eu fiz a entrada nesse jogo aqui, que tá rolando, e eu tô arrumando tudo aqui enquanto eu falo com vocês. Vamos ver se vai bater o ambas ou não. E aí eu já, já explico para vocês o que, que eu pensei, para ver se funciona ou não, e qual que é o, o que, que tá por trás dessa estratégia, né? Não tá com uma cara muito boa até agora, pode ser que bata, agora a gente precisa de um gol do Brighton, do Azulzinho. E aí eu vou explicar pra vocês o que, que, que, que eu pensei, o que, que eu fiz, enfim, vamos, vamos esperar. Enquanto isso, aqui na descrição, cara, tem uns links bem bacanas, eu vou deixar, vou dar, dar destaque pra dois. Um é um grupo que não é meu, tá? Mas é um grupo de sinais de futebol virtual. Então, se você não tem muito tempo para ficar analisando, pode ser que funcione para você. E outro é um, é um grupo de sinais de futebol real. Então, tá, vamos ver se vai ser gol. Uh, de futebol real. Custa só R$10 por mês esse de futebol real e é bem legal. É bem bacana. Funciona bastante. Bom, vamos ver se vai bater a nossa entrada aqui. Vamos lá, Brighton. Então, ajuda a gente. Fala, ah, caralho, bateu a nossa entrada Vou mostrar aqui pra vocês é, Que bateu ambas Então foi esse mercado aqui Opa, o Atlético Mineiro aqui, vamos ver Opa, vai dar bom, a gente, 3 a 0 Vai dar bom, hein, ó Futebol real, às vezes a gente acerta também, hein <risos> Vamos lá é, Cadê? Aqui, ó Essa é a aposta aqui do Brighton Beleza virou 1,75, um 38 odd de 1,83. Então, isso que eu quero mostrar para vocês, sem mais delongas, é isso daqui. Eu vim aqui, foi aqui que eu fiz a entrada, eu vim nesse mercado, selecionei aqui pro time marcar sim ou não, ele vai mudar aqui, e eu procurei a odd de ambas marcam, não sei se vai dar tempo aqui, a menor, que era 1,90, 1,90 e 1,83. Deixa eu fazer a entrada nessa aqui de novo para ver se bate. Tá vendo? E a menor odd, ela tem que estar tá isolada. Não pode ter duas odds iguais a menor. Tipo, 1.83 é a menor. Se fosse 1.90, já tinha duas aqui, eu não iria. Mas 1.83 nesse jogo aqui é a menor, que é o Brighton e City. Aí vamos assistir aqui. Se não bater, eu não vou continuar, beleza? Porque a ideia mais é mostrar pra vocês mesmo. Então não vou continuar dessa vez. Na maioria dos vídeos, eu, vocês estão ligados que eu continuo, né? Então aproveita também, se inscreve aqui no canal, Eu preciso muito chegar nos mil inscritos, é, falta um pouquinho, então me dá essa moral aí, me dá essa força, se inscreve aí, fechou? Bom, Brighton, que era zebra, já fez 1x0, e a gente precisa de um gol do City agora, vamos ver se vai bater. Ah, que, que é isso? Ô mereço um like, não mereço? Mereço, mereça um like, se inscreve aí no canal. Bom, mano, bateu, eu não vou nem continuar, vou deixar o vídeo do jeito que tá. É... Vou repetir, só mais uma vez eu vou repetir. Então você vai vir aqui, vamos lá, desde o começo, que eu comecei o vídeo já atropelando, que a entrada já tava rolando. No... bet 365, esportes virtuais, você vai vir aqui em futebol virtual. Vai vir aqui no próximo minuto, né, no caso 24, seleciona para o time marcar sim ou não. Você vai procurar o de ambas marcas que estiver menor, só que ela tem que estar isolada, não pode estar nenhuma igual a outra. Então, nesse caso aqui, tem uma de 1,90 e outra de 1,90. Eu não faria entrada, eu esperaria aqui na 27. Você vem aqui e muda. Uh, cadê, cadê? Sim ou não? Opa, mudou agora. 2,10... Ali tem uma de 1,90, 1,83. Faria a minha entrada aqui, ó. City for Repton. É aqui que eu faria. Fechou? O vídeo ficou legal, hein? Dá aquela moral. Aquele abraço.